Piero Leibner, por qual disparo você quer começar a análise do teatro de operações já de guerra, tá? guerra híbrida, Brasil, nessa semana? Olha eu só, acho que... eu vou eu só acho dizer que... o seguinte, de repente você pode encaixar por aí. Está né? um pouco enigmático o título, é de propósito, tem que fazer é isso. O pessoal está o interesse. Eu botei hoje no título seguinte, Moro 2022, é a operação né, que está se colocando. O dia em que o jogo ficou claro. Não é bem o dia, mas eu achei que dia apelava mais, é a semana. A gente aqui vem falando há muito tempo, olha, bota tempo nisso, desde 2018. Que, em alguma medida, a oposição, as oposições, e, sobretudo, o principal partido, a organização partidária da oposição, já viu que a contexto é contexto desfavorável e quer ficar encastelada na oposição consentida, oposição parlamentar, uma meia-dúzia de Estado, esperando o inverno passar, né? para depois, quem sabe, quando o pessoal tiver uma situação pré-revolucionária, ser convocado para evitar uma revolução marxista-leninista no Brasil. Então, quero... ah, na... foi muito O Piero, em 2018, o Jair falou isso. Ele falou, ele deu uma entrevista, quando ele ia para a cadeia, na véspera lá, que foi para a Mônica Berta, mas ele falou, olha. Esse processo que está aí é 10 anos e tal, e vai passar, a gente fica aguentando e tal, para depois dos 10 anos e tal. Então, eles sabem disso. Em princípio, se não mudou a análise, né? e as condições materiais não mudaram, né? por que que mudou? Então, Lula até o início do ano era inelegível, virou elegível. Você, sabe? você tem um palpite sobre isso, que vem se reforçando. Você mandou uma mensagenzinha para mim, gente, no ar, que eu acho importante que você fale também é, no programa, que eu concordo é, em gênero, número e grau. Essa questão aí, a gente fala, ó, eles estão todos disputando, desculpa, e a gente consegue, a gente é muito democrático, a gente consegue desagradar todo mundo. Os Sirominions falam que eu sou um cripto um cripto, ai não sei o que e tal. O pessoal o pt fala, você é uma nova modalidade de antipetismo, ainda ontem me acusaram de você estar inaugurando uma nova modalidade de antipetismo. Não falo dos outros por irrelevância, não estou nem colocado. é Tudo vai entrar em chapa, né? PSB, bem enfim, esses não vão lançar. Nem o pessoal vai ter candidato, então por isso não precisa falar por, por não estarem colocados os nomes. Mas o que, que a gente fala aqui? Eu já falei. Então, quem, que você, quem é o seu candidato? Eu já falei. Desses que estão aí, nenhum é o meu candidato, porque o meu candidato não é um nome. Eu queria uma postura de denúncia do que está acontecendo. Mas para a pessoa denunciar o que está acontecendo, que as eleições estão manipuladas para ficar muito no leve, toda a questão, sai aqui, e no limite, no limite, o ajuste na maquininha positiva e operante, eu queria uma pessoa que denunciasse isso. Só que a pessoa que vai denunciar isso, ela não pode, não tem como ela, ao mesmo tempo, ser candidata a NDB da nova ditadura, não funciona. Eu vou dar um exemplo muito concreto. E olha, alguém falou assim, olha, Romulo Esmael, eu quero que você denuncie o jogo acertado, principalmente os Minions, né? que fala assim, O pessoal do PT, inclusive aquela por quem você tem uma simpatia, dizem ele, injustificada, é Glaze Hoffman, também ficou justificando essa história, tentando dar uma migué aí de por que que votou, é, orçamento secreto, PEC, do, é, é, o, o, lá, o Terrivelmente Evangélico STF, e mais a PEC dos Precatórios e tal. Bom, então, por isso que eu falei, olha, o dia, na verdade, a semana que ficou claro. Nessa semana, o PDT cansou de ser aquele que tinha que dar o número para aprovação. Quantas vezes não foram lá aqueles deputados, senadores e tal, que dava aquele voto de Minerva e o pessoal do PT em cima, né? o PT votou em bloco contra o Bolsonaro, veja aí, então, o quê. Porque ou oh, tô em bloco porque sabia que ia perder. Né? Aquele que perde, assim, tá, tá na live lá com a plaquinha e tal, aí fecha e gargalha, vai tomar o esquinho com a maioria e tal, não sei o quê. Gente, é óbvio, todos são candidatos à MDB da nova ditadura, porque não falam essas questões que a gente fala. A questão da impressão do voto, o Banestado, debreche etc e tal. Então, nessa semana, o PT, o, não sei qual foi o acerto ali, aquele deixa que eu deixo, mas o PDT não tinha mais como... Sustentar essa e fez o que o PT Então, todo mundo vota em bloco contra e tal, e tal. O, do, o do STF a gente vai saber, porque o voto é secreto. Mas, enfim, expôs. Expôs de uma forma, assim, muito importante, porque o, o PT teve a orientação, então, a bancada se reuniu, a bancada se reuniu para decidir a questão do orçamento secreto. E eu, eu não sei se ele ainda é líder, mas até outro dia era líder do Senado, o Rogério Carvalho, o Rogério Carvalho, foi e pum, deu voto de Minerva para impedir o um empate. Nessa matéria, e aí o pessoal descascou, os cirominas foram em cima e tal. Mas gente, se não fosse ele dessa vez, porque o Ciro Gomes não tinha mais como arcar politicamente, o PDT, enfim, com esse papel do o traidor, não sei o que e tal, aí dessa vez foi exposto. Mas gente, sempre é essa. Quando tem história de votação em bloco, não sei que, todos esses que querem ficar encastelados na sua posição enquanto passam uns 10, será 20, da última vez foram 20 anos de inverno. Todos eles, quando perdem voto em bloco, perdem felizes por, por dentro. Né? A gente pode não ver na live, né? porque o pessoal fica lá com as plaquinhas, mas essa é a verdade. Então, eu acho que nessa semana, quando a gente viu, primeiro o PDT vinha fazendo isso, né? aliás, o, o PCdoB também teve lá Alcântara, etc. e tal, né? dando a sinalização né? de, de sinal, né? pagando o óbulo, mostrando, olha, se eu, se eu me deixar aqui ele é jeito, e tal, eu não, tenho, não vou colocar em xeque questões fundamentais. Todo, PSB também dava esses votos, então nessa semana o pessoal falou, Olha, PT, agora é a sua vez de pular na granada. Chupa essa manta.